Olá, ah, boa noite. Eu... eu sou Guida Caliço, sou servidora pública municipal aqui em Campinas e coordeno as rodas de conversa que sempre acontece no Centro Cultural Esperança Vermelha. Hoje, de forma excepcional, a gente está realizando essa roda, que é um debate que a gente vai fazer com o tema as eleições municipais de 2020 e o combate ao governo Bolsonaro. O CCV não costuma fazer debates aos sábados, você que acompanha o nosso canal, a gente sempre faz as nossas rodas de conversa às segundas-feiras, mas hoje a gente abriu uma exceção para fazer esse, esse debate com três companheiros aí, referências nacionais, pra, que, que são os nossos convidados, tá? Eu estou, vou mediar esse debate, mas a gente recebe hoje como convidado o companheiro Walter Pomar, que é da Direção Nacional do PT, Juliano Medeiros, que é presidente do PSOL, e José Reinaldo, que é da Direção Nacional do PCdoB, tá? Bom, é, quem for entrando na transmissão, a gente pede para dar o retorno para nós aí, pode ser pela live, pela, pela página, né? pela fanpage aí, que é uma página do Facebook do CCV, onde é transmitida essa live, a gente pede para vocês darem o, o retorno sobre o som, sobre a imagem, tá? A gente pede também para que vocês curtam a nossa página, para que vocês compartilhem, façam comentários, que é assim que os nossos convidados deram uma pausinha nas falas, a gente passa aqui as, os comentários e as, as questões, as perguntas, ok? É, essa live está sendo transmitida, como eu já disse, pela página, né, por uma fanpage, que é @centroculturalesperançavermelha, é, Centro Cultural Esperança Vermelha, que é uma página, uma fanpage do Facebook, ah, tá está sendo transmitida já... também o pelo canal desfeste. do YouTube tá. e está sendo também é, transmitido pelo blog da guida.net.br, tá? Então, se você quiser compartilhar para alguém que não é inscrito no, no Facebook, tem a, tem a possibilidade de acompanhar pelo YouTube, tem a possibilidade de acompanhar pelo blog da guida.net.br, ok? Bom, então eu vou começar aqui, já meio que dando uma... Introdução ao debate. Como eu disse, o tema é as eleições municipais de 2020 e o combate ao governo Bolsonaro. Bom, esse ano de, de 2020 é o, é o ano de eleições municipais. Os municípios vão estar aí fazendo as suas eleições, né? É Nesse momento conjuntural de uma crise sanitária, né? A crise da Covid-19. Bom, embora essa pandemia é, agravou muito as nossa, a, a nossa situação social, a nossa situação econômica, nós já vínhamos de um período aí de, de vários desmontes, né? desmontes de políticas sociais, desmontes no âmbito econômico, no âmbito cultural, né? no âmbito ideológico. É, desde que o governo Bolsonaro assumiu a presidência da República no Brasil, a gente tem vivido aí um programa, o Liberal, né? um programa marcado por destruição e por redução do Estado, né? redução das políticas públicas. Ao mesmo tempo, é um governo machista, é um governo racista, é um governo misógino, né? É, nesse pacote todo que nós estamos aí inseridos e, e enfrentando esse governo. E com essa crise da pandemia esse governo não recuou em nada né, do seu programa, né, de aplicar o desmonte do Estado brasileiro, ele não, ele não recuou em nada. E aí eu gostaria, então, de saber dos nossos companheiros aqui convidados, é, qual que é a análise, qual que é o, a avaliação que eles fazem desse ano, né, ou seja, nesse momento histórico, é importante ou não essas eleições? Será ou não o espaço, o território dos municípios onde muitos de nós, homens e mulheres lutadores e lutadoras, teremos que fazer esse enfrentamento? Então, eu vou pedir para que o companheiro Walter Pomar possa iniciar, aí a fazer uso da fala, aí dando início, startando aqui esse debate. E ele tem 15 minutos para fazer uso da fala. Boa noite, Walter, seja bem-vindo. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas que estão acompanhando online essa live ou que vão assistir posteriormente. Boa noite à Guida, que é a nossa anfitriã e aos integrantes do Centro Cultural Esperança Vermelha, que estão aqui na sala. Boa noite ao José Reinaldo de Carvalho, do Partido Comunista do Brasil e boa noite também ao Juliano Medeiros, do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL. O nosso assunto nesse debate, a Guida já resumiu, né? é tratar das eleições 2020 e do combate ao governo Bolsonaro. Eu queria começar lembrando que a esquerda brasileira, ela venceu quatro eleições presidenciais seguidas nesse país. Né? Nós vencemos em 2002, 2006, 2010 e 2014. E no dia seguinte a quarta vitória, uma fração da classe dominante brasileira decidiu dar início a uma operação golpista. Essa operação foi projetada em quatro etapas. O impeachment, a operação Lava Jato, o governo Temer, e a quarta etapa seria a eleição de um presidente tucano, limpinho, para supostamente retomar o crescimento depois que o Temer fizesse a terra arrasada. Né? O impeachment e a operação Lava Jato foram exitosas, a Dilma foi deposta... Lula foi preso e foi impedido de disputar as eleições. A terceira parte da operação foi parcialmente exitosa, embora eles não tenham conseguido implementar a reforma da Previdência, conseguiram implementar muitas outras maldades, como a Emenda Constitucional 95, que afeta pesadamente a capacidade do poder público atender a população, e como a reforma trabalhista, que afeta pesadamente a capacidade do sindicalismo de defender a classe trabalhadora. Mas o efeito colateral do governo Temer foi fatal, o desastre econômico-social causado pelo governo Temer afetou negativamente o desempenho das candidaturas presidenciais vinculadas ao PSDB e ao PMDB. Isso contribuiu bastante para que a quarta parte da operação golpista não fosse exitosa. Né? Quem iniciou o golpe não colheu seu principal resultado. Ademais, a prisão do Lula não impediu que a Haddad fosse ao segundo turno, mas, por outro lado, a prisão do Lula deixou órfão um eleitorado popular, que foi atraído pela candidatura da extrema-direita, Bolsonaro, que correu por fora no início, atraiu ainda no primeiro turno as bases eleitorais da direita tradicional, foi ao segundo turno e venceu. O governo Bolsonaro, portanto, ele é fruto do golpe, mas não é e nunca foi o candidato preferido de todos os setores do golpismo. Ele tomou posse em janeiro de 19, são 18 meses de governo e nesse período ele vem cumprindo o seu programa, submissão aos Estados Unidos e distanciamento total da política externa, não apenas dos governos Lula e Dilma, mas de outros governos brasileiros, que nem de esquerda era, uma política econômica ultraliberal, que se tiver êxito vai concluir a conversão do Brasil, de potência industrial em potência primária exportadora, o que tem como desdobramento lógico o fato de que hoje cerca de 40 milhões de brasileiros e brasileiras gostariam mas não tem emprego nem fonte de renda, né? segundo dados do IBGE, somando desempregados, desalentados e outras categorias que se enquadram nessa mesma condição. Em terceiro lugar, o Bolsonaro vem destruindo as políticas sociais de Estado. No limite, ele quer substituir as políticas sociais pela concessão de uma ajuda monetária aos mais pobres, uma espécie de voucher, para que os superpobres comprem no mercado privado Serviços de saúde, de educação, etc. Em quarto lugar, o governo Bolsonaro opera uma restrição das liberdades democráticas, combinando tutela militar sobre o governo, uma política de segurança pública que criminaliza os protestos, combinada com o desejo, que ele ainda não conseguiu realizar, de predomínio total do executivo sobre o legislativo e sobre o judiciário, onde são maioria, outros setores da classe dominante, que inclusive contribuíram para o Bolsonaro ser eleito. E se o governo Bolsonaro puder, ele vai chegar até a supressão do funcionamento legal dos movimentos e partidos de esquerda, com destaque nesse momento para o PT. E em quinto lugar, nesses 18 meses, eles vêm fazendo uma ofensiva ideológica contra a esquerda, contra o pensamento racionalista, iluminista, científico, tudo operando numa lógica fundamentalista, pentecostal, medieval, reacionária, fascista no limite. A pandemia não interrompeu a aplicação desse modelo, ao contrário, vem servindo de pretexto né, a pandemia para que eles acelerem a implementação desse modelo. Aliás, a própria política adotada pelo governo Bolsonaro frente à pandemia é totalmente compatível com o programa dele, que é uma política de imunização de rebanho, que tem como efeito colateral até 2 milhões de contaminados e cerca de 80 mil mortos a valores de agora. Né? É o equivalente ao número de brasileiros que morreu durante todo o ano de 2017, vítima de homicídios. Né? De maneira geral, a pandemia, apesar dos desgastes, acabou sendo útil para o governo, porque reduziu a capacidade de mobilização popular contra Bolsonaro. Entretanto, a mobilização segue contra o governo como um todo, contra a situação econômico-social, contra o fascismo e as outras formas né, de conservadorismo contra o fato do clã familiar ter vínculos com o um crime organizado e contra a política sanitária do governo. O que espanta é que, com motivos tão profundos, né, são tantos e tão profundos os motivos da oposição, que espanta a resiliência do governo, né, porque ele ainda não caiu. E, essencialmente, não caiu porque os setores da classe dominante que controla o Judiciário e o Congresso não querem o um impeachment, preferem um acordo com o Bolsonaro. E por quê? porque Bolsonaro mantém uma base popular expressiva e militante, cerca de 30% da população, porque parte do apoio do Bolsonaro está armado, forças armadas, polícias militares, milícias, porque Bolsonaro tende a reagir violentamente a um processo de impeachment, porque a política econômica do Bolsonaro é, em geral, respaldada pela classe dominante, porque uma parte das elites teme que, se tirar Bolsonaro, é a esquerda que vai favorecer e porque a mobilização popular está inferior à que seria necessária para compensar as outras variáveis, os outros motivos né, pelos quais a classe dominante prefere um acordo. E vale dizer que, caso as elites sejam obrigadas a tirar Bolsonaro, a preferência da maior parte delas é que o governo seja assumido pelo vice-presidente da República. Ou seja, as elites preferem, plano A, Bolsonaro permanecendo, supostamente domesticado, Bolsonaro saindo, mas no lugar entra Mourão, plano B, e plano C, uma espécie de governo de salvação nacional, se nada der certo. Nenhuma dessas alternativas garante uma política adequada contra a pandemia, nenhuma delas garante o fim da política do Guedes, nenhuma delas reconstrói as liberdades democráticas. Cabe perguntar se existe chance de uma virada de mesa por parte do Bolsonaro. Eu diria que hoje são baixas, mas é uma possibilidade permanente, até porque, num ambiente de crise profunda, uma minoria audaciosa e armada pode impor sua vontade sobre uma maioria amedrontada. E, no caso, a gente não está diante de uma minoria armada, mas sim dos aparatos das Forças Armadas e das Polícias Militares Estaduais, entre outros. De toda forma, o contexto desses últimos dias e semanas é a tentativa deles de construir uma saída por cima que preserve a política econômica, mesmo que as custas de manter Bolsonaro e a tutela militar. O que pode atrapalhar essa operação a acordo? Né? Primeiro, o armário do Bolsonaro mas poderia, porque a prisão do Queiroz, as investigações sobre as fake news, por exemplo, que fornecem provas do comportamento criminoso do Bolsonaro, do seu clã, do seu governo, e deviam servir como argumento adicional para caçar a chapa, estão servindo só para chantagear ele e viabilizar um acordo por cima. Outro fator é o crescimento dos óbitos. Mas, incrivelmente, o crescimento dos óbitos está sendo acompanhado de um movimento para naturalizar o genocídio, como se 80 mil mortos e logo, logo, 100 mil fossem algo banal, e está, inclusive, é, sendo acompanhado de uma pressão em favor de um relaxamento ainda maior do isolamento social. Na hora que a situação exigiria um fechamento total, é o oposto que está acontecendo. Os governadores e prefeitos que querem manter políticas sérias de combate à pandemia estão sendo pressionados. Um terceiro fator que pode... É impedir o acordo é a mobilização popular. Né? Sem dúvida, o melhor caminho para evitar o acordo por cima é a mobilização popular, sob qualquer uma das suas formas. Se não houver mobilização popular, o acordo vai prevalecer. E, claro, há inúmeros obstáculos para que a mobilização ocorra. Um deles é a própria pandemia. Outro é a existência, nas esquerdas brasileiras e nas oposições, de diferentes táticas sobre como tratar Bolsonaro. Se é pelo caminho do acordo, se é pelo caminho do confronto parcial, se é pelo caminho do confronto total. Né? Na minha opinião, a gente tem que engajar fortemente todo mundo nas mobilizações pelo fora Bolsonaro e Mourão, pelo impeachment, pelas diretas, tá certo? pela anulação da condenação do Lula no Supremo, pelo direito dele de disputar as eleições, obrigando os que discursam a favor de uma ampla frente a sair da zona de conforto, em que figuras como Luciano Huck, Fernando Henrique e outros falam de democracia, mas não lutam pelo mínimo dela, que é exigir o fim desse governo. Né? E, por fim, nesse âmbito da mobilização, chamaria atenção para o fato de que as torcidas e os entregadores de aplicativos mostraram que existe vida, pulsa, se move e luta. É importante lembrar que a população brasileira tem 210 milhões de pessoas, 169 milhões estão em idade de trabalhar, 84 estão na força de trabalho, e desses tem 56 milhões de brasileiros e brasileiras que seguem arriscando a vida cotidianamente. E se pode trabalhar, pode lutar, certo? Tem que lutar, deve lutar, e a gente tem que estar na vanguarda disso. E é nesse quadro que ocorrem as eleições de 2020. Né? Se o Bolsonaro não cair, se a política do governo não se alterar, se o acordo prevalecer o segundo semestre vai ser de pior acelerada da situação econômica, da situação social e da situação sanitária. Portanto, as eleições vão ocorrer neste contexto. E, portanto, o nosso esforço, além do que já foi dito antes, deve ser no sentido de fazer da eleição 2020 um momento de um forte protesto contra o governo Bolsonaro, suas políticas e tudo o que ele significa. Agora, é importante ter claro que a conjuntura, embora indique crescentes dificuldades para o país e para o bolsonarismo, se não houver uma política adequada, nada garante que as eleições de 2020 vão apontar uma força alternativa, muito menos que vão apontar a esquerda como força alternativa. É preciso que haja uma política correta para isso. Né? E mesmo havendo uma política correta, o que pode virar o cenário a nosso favor, não é a eleição em si, até porque o quadro em que as eleições vão transcorrer o quadro em que as eleições vão decorrer é muito difícil para a esquerda, né? nesse ambiente que até a campanha vai ser difícil. E por isso, de novo, a mobilização social e a luta política em geral são essenciais. Então, nesse sentido, eu espero que os nossos partidos, né, o PT, o PSOL, o PCdoB, nossas candidaturas, seja o executivo, seja o legislativo, façam da campanha um momento em que vão ser discutidos, sim, os problemas concretos do povo de cada setor, de cada categoria, de cada bairro, de cada cidade, de cada região e do estado em que a cidade é, é, Está, mas também espero que as eleições de 2020 seja um momento para discutir os problemas do mundo e do Brasil, né? Uma campanha em que o tema do fora Bolsonaro, fora Mourão, fora esse governo, convocação de eleições diretas, a anulação da condenação do Lula, a recuperação dos direitos políticos dele seja uma parte importante também da nossa ação. E onde a gente discuta, com os mais amplos setores que for possível, que frente a essa crise sistêmica que a gente está enfrentando, é preciso construir uma alternativa programática que articule os nossos objetivos imediatos, emergenciais, com nossos objetivos de médio prazo, com nossos objetivos estratégicos. Né? A alternativa sistêmica que o capital está oferecendo é um futuro... Pior do que o da situação atual. E a nossa alternativa tem que enfrentar os traços estruturais da sociedade brasileira. Né? A dependência, a desigualdade, as liberdades restritas, o desenvolvimento contido, o neoliberalismo e o capitalismo. Nesse sentido, o que eu espero, encerrando, é que as campanhas de esquerda em 2020, as campanhas do PCdoB, do PSOL, do PT, de outras organizações, na medida e do jeito certo, seja um espaço e um momento de acumulação de forças por uma alternativa democrática, popular e socialista no nosso país. Era isso que eu queria falar aí para abrir o debate. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigada, Walter. É, bom, então vamos logo para o segundo é... Debatedor, eu quero apresentar então aqui é, o companheiro Juliano Medeiros, que é presidente do PSOL. Boa noite, Juliano. Você pode fazer uso da palavra em 15 minutos, em torno de 15 minutos, tá bom? Se, puder, se quiser estender mais um pouquinho, a gente aceita. Tá bom, obrigado, Guida. Trazer um abraço, antes de mais nada, para os companheiros do Centro Cultural Esperança Vermelha. Vou agradecer o convite e deixar um abraço aí para o professor Walter Pomar. Zé Reinaldo também, dois grandes dirigentes da esquerda brasileira, e acho que o Walter foi muito feliz fazendo uma caracterização do processo mais recente que levou, no caso do Brasil, os antecedentes que levaram à eleição do Bolsonaro. Então, vou me permitir tentar analisar aqui, compartilhar com vocês um pouco da minha impressão de quais são os principais condicionantes, ou as principais variáveis, é, que incidem, o que devem provavelmente incidir sobre o processo eleitoral e sobre o qual, na minha opinião, sobre os quais, na minha opinião, a esquerda socialista deve estar atenta. Ou seja, é, essa eleição ela não é uma eleição que acontece em circunstâncias normais, né? nós sequer sabemos se nós vamos poder fazer campanha do jeito que nós estamos acostumados, né? Entregando panfleto nos pontos de ônibus, fazendo comício, visitando as pessoas, reunindo a militância. A gente ainda nem sabe quais são as restrições que nós vamos ter que enfrentar no processo eleitoral. Mas, além disso, além da prática da campanha eleitoral, é, que vai ser muito nova, do meu ponto de vista, nós temos aí alguns condicionantes gerais que vão impactar muito fortemente. O processo eleitoral. Eu queria destacar três deles, tentar dividir minha fala, analisando o que eu acho que são as três variáveis principais que incidem sobre o processo eleitoral, e que, na minha opinião, sem a gente refletir sobre essas variáveis, interagir com elas, compreendê-las, nós vamos chegar no processo eleitoral completamente desarmados e incapazes de cumprir a enorme tarefa escrita aqui pelo Walter, que é acumular forças no sentido de superar esse momento tão difícil que a luta de classe no Brasil enfrenta com um governo de extrema-direita que tem como projeto desmontar os direitos sociais, atacar a soberania nacional e restringir a democracia. A eleição de 2020 ela não resolve esse impasse que nós vivemos já no Brasil há mais de ano, mas ela deve ser um momento importante para acumular forças. Então, para que a gente consiga acumular forças e ter vitórias eleitorais importantes, particularmente nas capitais e nas grandes cidades, apresentando um projeto alternativo que possa tocar o coração do povo brasileiro, eu acho que nós devemos compreender, aí como eu disse, três fenômenos principais. O principal deles, não o principal, mas o primeiro deles, é este fenômeno particular, cujos antecedentes o Walter aqui descreveu, que é a existência de um governo de extrema direita no Brasil. Evidentemente, este governo ele é produto de uma série de opções que as classes dominantes tomaram no Brasil nos últimos anos. Frações que se opuseram ao resultado eleitoral de 2014, outras frações que faziam parte do projeto de conciliação de classes e de frações de classe liderado pelo Partido dos Trabalhadores e que rompe esse projeto de consertação para se somar à aventura golpista em 2016, sustentando um governo ilegítimo como o do Michel Temer e fazendo ruir de forma ainda mais profunda as bases do pacto democrático liberal-burguês que foi construído em 1988. Mas o Bolsonaro é também fenômeno, além dessas opções todas que eu descrevi, que foram melhor ainda descritas pelo Walter antes de mim, de um processo que é mundial, de crise da democracia liberal, de erosão, portanto, de uma determinada compreensão que a maioria das sociedades no Ocidente estabeleceu acerca da legitimidade dos processos eleitorais e dos processos políticos como a gente conheceu no Brasil nos últimos 30 anos, e que permitiu, a partir de um profundo mal-estar com o mundo da política, a opção por um projeto de extrema-direita. Bolsonaro não é o único governante de extrema-direita do planeta. A maior potência militar do mundo, os Estados Unidos, tem um presidente de extrema direita. O segundo país mais populoso do planeta, a Índia, também é liderado por um projeto de extrema direita de base conservadora, religiosa, baseado no hinduísmo conservador. Outros países importantes, como Turquia, Israel, Hungria, a Itália, recentemente, viveram também essa experiência. E o que leva que no mundo inteiro exista uma onda de projetos de extrema-direita com capacidade de chegar ao poder. Eu diria que é uma combinação de duas grandes crises. A primeira, a crise da globalização neoliberal, que reforçou o mal-estar de grande parte da civilização ocidental em relação às possibilidades e promessas dessa globalização em termos de desenvolvimento material, das possibilidades que estavam colocadas para a humanidade. Portanto, a frustração com os impactos da globalização neoliberal, que ampliou as desigualdades, a miséria, a fome, e que no momento decisivo, que foi a crise econômica de 2008, operou na perspectiva de salvar os interesses das, dos grandes conglomerados, dos monopólios, ampliando a desigualdade, fazendo com que a maioria do povo em todo o planeta, da classe trabalhadora, pagasse a conta pela crise mas a crise econômica arrastou consigo a própria democracia liberal, que é a forma de arranjo dos negócios públicos que se consolidou no Ocidente desde a Segunda Guerra Mundial, ainda que, no caso da América Latina e da América Central, nós tenhamos vivido aí experiências de exceção, mas a regra, digamos assim, é, do sistema do capital foi constituir democracias limitadas, representativas, frágeis, excludentes, no capitalismo central e arremedos dessas democracias na periferia e na semiperiferia do sistema, como é o caso do Brasil. A crise da democracia, ou seja, a sua incapacidade de é, dar vazão ao descontentamento, ao mal-estar, à indignação das pessoas com a piora das suas condições de vida, levou a um tremendo descrédito, que no Brasil foi impulsionado pela Operação Lava Jato e, portanto, por um processo de criminalização da política, que nós vimos não só no Brasil, mas também no Peru, no Equador, na Argentina, em outros países, né? a luta contra a corrupção convertida num instrumento de desestabilização política, então, portanto, a democracia protegida em nome de uma administração tecnocrática do Estado a serviço do mercado e, portanto, teoricamente imune à corrupção, que é algo absolutamente falacioso, todos nós sabemos, mas essa crise da democracia, o descrédito com o mundo da política, permitiu que as pessoas se sentissem à vontade, as pessoas, inclusive, é, mais tolerantes, se sentissem à vontade para abraçar um projeto de intolerância e, portanto, votassem no Jair Bolsonaro como quem faz uma escolha banal, uma escolha qualquer. Já aqui, no imaginário, no geral, o mundo da política é um mundo que se demonstrou incapaz de resolver os problemas materiais na vida das pessoas. Por que isso é importante, pessoal? Porque se nós não entendermos que o fenômeno que levou 57 milhões de brasileiros a tolerarem o machismo, a misoginia, o racismo, as inclinações abertamente autoritárias de Bolsonaro, e o escolherem como presidente da República, apesar das fake news, apesar do bloqueio jurídico contra o ex-presidente Lula, tudo isso é verdade, mas... Se nós não entendermos que na base dessa opção está uma decepção com o mundo da política, está um descrédito com as instituições da democracia liberal, nós corremos o risco de ser uma esquerda da ordem, ou seja, uma esquerda que simplesmente defende as instituições contra o Bolsonaro. O Bolsonaro não é apenas uma ameaça às instituições do sistema ou do regime político, ele é também produto das suas deficiências e insuficiências. Por isso eu acho que no processo eleitoral nós devemos ser não uma esquerda da ordem, uma esquerda que defende uma volta ao passado, mas uma esquerda capaz de dialogar com essa indignação, com esse mal-estar, com esse desconforto de milhões de brasileiros que escolheram Bolsonaro, mas que poderiam ter escolhido Lula, que poderiam ter escolhido Guilherme Bolo se nós tivéssemos um sistema eleitoral mais justo, como em outros países optaram pela esquerda radical. Na França, Jean-Luc Mélenchon na Espanha recentemente, em Portugal, na Grécia, há inúmeros exemplos, no Chile com a Beatriz Santos, no Peru com a Verônica Mendoza, ou seja, não é incomum, nós vemos, ao mesmo tempo em que cresce a extrema-direita, na esteira desse mal-estar, tanto com a globalização neoliberal quanto com a democracia liberal e a sua insuficiência, que, se, que cresçam também processos, projetos políticos da esquerda radical, ou da nova esquerda, ou da esquerda anticapitalista. O que nós do pessoal temos certeza é que não é possível mais um apelo ao centro, um apelo à normalidade, como parte da esquerda brasileira, mundial, segue, segue fazendo e, portanto, se colocando na condição de força do establishment. Isso é importante, pessoal. Nós precisamos de uma esquerda que se dispõe a seguir criticando a ordem, a seguir criticando o regime político, a seguir criticando o regime econômico, que gerou 42, aliás, 52 milhões de brasileiros e brasileiras abaixo da linha da miséria. O segundo, a segunda variável fundamental, que eu acho que nós temos que observar na eleição, é claro, é a pandemia do coronavírus. A pandemia demonstrou, ao mesmo tempo, que o projeto da extrema-direita é absolutamente irresponsável, incapaz de lidar com os problemas do país, e, particularmente, com uma crise dessas dimensões, mas demonstrou também que a esquerda e a centro-esquerda, a oposição com quase que como um todo, são forças dispostas a defender a vida, os mais vulneráveis, o emprego, a renda, os pequenos e microempreendedores, ou seja, ficou evidenciado já pesquisas que demonstram isso, por exemplo, a pesquisa que atesta que a maioria do povo brasileiro reconhece como conquista da oposição através do Congresso Nacional da renda emergencial de R$ 600. Reais. Pode parecer pouca coisa, mas isso é importante. Nas instituições e partidos políticos, o Congresso Nacional, que chegaram a ter índices de aprovação muito negativos aí, uh, no início do governo Bolsonaro, inclusive recuperaram, de alguma forma, algum tipo de credibilidade e de respeito. Então, a pandemia ela mudou completamente o quadro eleitoral. Nós temos acesso a pesquisas que demonstram que prefeitos e governadores que foram mais firmes, especialmente na primeira fase da pandemia, ganharam bastante em termos de popularidade e são, hoje, digamos, players muito competitivos e muito relevantes no contexto da eleição municipal desse ano, enquanto prefeitos e governadores que ficaram flertando com negacionismo perderam apoio, perderam credibilidade. Então, a pandemia ela mudou completamente o jogo eleitoral esse ano. Cidades onde o prefeito estava muito mal avaliado, ele já superou essa dificuldade. Né? Em lugares onde o prefeito estava bem avaliado, mas não soube administrar a crise com responsabilidade, com seriedade, ele também perdeu a aprovação. Isso por quê? Porque nós ganhamos na sociedade uma narrativa em torno da qual é, era importante o isolamento social, era importante seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde, era importante preservar vidas e garantir uma renda emergencial. Esse pacote, vamos dizer assim, ficou identificado como um pacote da oposição, claro, com a ajuda de monopólios da comunicação e de frações da burguesia que se deslocaram do Bolsonaro e do bolsonarismo, no meio dessa crise, mas é, se tornou essa posição hegemônica na sociedade brasileira, ou seja, a interpretação hegemônica das medidas corretas a serem aplicadas na pandemia, que é talvez a visão de 70% da sociedade brasileira, é uma visão muito parecida com a da oposição. Então, isso nos posiciona melhor tá? e muda, impacta o quadro eleitoral, independente de partido, de orientação ideológica, prefeitos, governadores, Partidos políticos que se engajaram em medidas mais, mais radicais, mais assertivas no combate à pandemia, vão ser vistos pela população em geral como é, potencialmente, digamos assim, mais responsáveis mais preocupados com suas necessidades materiais emergenciais uh, que foram trazidas pela pandemia. Por fim, terceiro aspecto que eu acho importante, que é o, o lugar da esquerda e da centro-esquerda no processo eleitoral, eu termino com isso. Eu disse que eram três variáveis. A primeira são, digamos, os antecedentes que levaram ao governo Bolsonaro que, na minha avaliação, seguem presentes, seguem uh, marcando o período histórico que nós entramos, a crise econômica, a crise da democracia liberal e o profundo mal-estar com o sistema político. O segundo, a pandemia. E o terceiro é o lugar e a localização política da própria esquerda, da oposição em geral, mas da esquerda em particular. Né? Como eu disse, e parece que neste processo uh, de combate à pandemia... Foi importante para uma reconexão da esquerda, dos partidos de esquerda, particularmente do PSOL, do PCdoB e do PT, com as maiorias sociais, isso foi importante, mas não está totalmente superada ainda a operação discursiva, o cerco jurídico midiático que tentou, de forma bem-sucedida, na minha avaliação, associar a esquerda e os seus partidos à corrupção, à ineficiência, à gasto público exorbitante, a irresponsabilidade fiscal, ou seja, essa narrativa, ela ganhou força na sociedade e resultou, digamos, numa narrativa que permitiu o cerco jurídico midiático contra a oposição, os partidos de esquerda e os partidos socialistas em particular. Nesse contexto em que a gente volta a ter uma brecha, uma oportunidade para dialogar com as maiorias do povo brasileiro, me parece que nós não podemos vacilar. Portanto, compor alianças, mesmo táticas, né, para combate ao governo Bolsonaro, com os setores da centro-direita. Nós achamos, no caso do pessoal que isso, do ponto de vista tático, até é possível. Mas compor alianças eleitorais e mais alianças estratégicas na perspectiva de construção de um projeto para o Brasil, com os setores que legitimaram o golpe contra Dilma, que aplaudiram a prisão do Lula e que silenciaram diante do governo Bolsonaro, nós achamos um erro. Isso joga a esquerda socialista no lugar comum, na vala comum. E nós temos a oportunidade de demonstrar que é tempo de uma nova esquerda no Brasil. Radical, comprometida com o combate às desigualdades, aos privilégios, aos partidos da velha direita. E para isso, claro, nós não podemos nos aliar com esses partidos, né, agora nas eleições desse ano. Então, me parece que é uma oportunidade que nós temos de afirmar projeto. E o projeto deve ser, obviamente, um projeto... É, retomando as bases aí do velho programa democrático popular um projeto anticapitalista portanto, antimonopolista antiimperialista, antilatifundiário capaz de romper com um nexo de dominação que marca a nossa formação social essa é a contribuição inicial que eu queria deixar para a nossa reflexão aqui é, fico aqui ansioso pelas perguntas questões para a gente seguir o debate obrigado eu que agradeço, Juliano Medeiros obrigada, viu? É, vamos esperar, daqui a pouco vem as questões, tá bom? Então, eu acho que nós já temos bastante questões aqui, que, tô, que eu estou vendo aqui pela página do Facebook. Bom, então, agora a gente gostaria de ouvir o José Reinaldo, que é da Direção Nacional do PC do B. Boa noite, José Reinaldo, seja bem-vindo. E você pode fazer uso da palavra. Boa noite, Guida. Boa noite, Guida. É, boa noite a todos os companheiros e companheiras do Centro Cultural Esperança Vermelha. Muitíssimo obrigado pelo convite. Boa noite, camaradas Walter Pomar e Juliano Medeiros. É um prazer imenso estar aqui com vocês nesse diálogo e nessa reflexão coletiva. Eu acredito muito é, na possibilidade da inteligência coletiva da esquerda gerar é, projetos, programa gerar formulações comuns e é, isso contribuir para que a esquerda seja realmente um fator propulsor das lutas populares, democráticas e antipenialistas em nosso país. Eu tenho muita convergência com o que o Walter Pomar e o Juliano falaram, vou fazer aqui algumas ênfases, talvez é, repetindo algumas coisas, mas isso faz parte. Não é? Eu acho que todo o cenário da crise brasileira, que já foi muito bem descrito, está enquadrado é, numa situação geral de crise do sistema capitalista e do sistema imperialista. Claro que eu não é, atribuo é, a esta crise, é, não, não atribuo ao momento histórico que nós estamos vivendo a possibilidade de desenlace imediato dessa crise, é, mas eu queria ressaltar que a, a, a pandemia ela revelou os aspectos mais nefastos da crise do capitalismo que já vinha se desenvolvendo. O fato de... Nós vimos aí todas as cenas dantescas no começo da pandemia e ainda hoje esses índices de mortalidade nos Estados Unidos e mesmo de uma maneira geral, são reveladores das deficiências, das contradições, dos antagonismos do sistema capitalista e da sua incapacidade de prover servi serviços públicos é, compatíveis com as necessidades da população. É, há, há informações aí de organizações não governamentais é, sobre o acréscimo do número de pobres no mundo, a pandemia, que ninguém sabe exatamente o que será, essa o mesmo que seja é, pós-pandemia, mas a Oxifam, por exemplo, fala num acréscimo de 500 milhões de novos pobres, e que dezenas de milhares desses novos pobres serão crianças, é o que diz, no caso aí, a Unicef. Então, é, eu queria fazer esse registro, e ainda no, no plano internacional, quando eu me refiro aqui a uma crise no sistema imperialista, é porque, a olhos vistos, está havendo gradualmente, é um processo também que a gente não sabe qual será o desenlace, é uma reconfiguração do sistema de poder no mundo com essa emergência da China é, que é um país socialista com suas peculiaridades e os Estados Unidos uma potência declinante, é um processo que já vem historicamente, nós não temos tempo de explicar sobre isso nem detalhar, mas eu quero registrar é uma confrontação que se avoluma ela é no no aspecto político, no aspecto econômico, no aspecto militar, no aspecto é, diplomático. E a pandemia também serviu para evidenciar muito isto. E, a olhos vistos, a gente viu qual, é a, qual foi o resultado que a China obteve e qual é o resultado que os Estados Unidos estão obtendo na gestão dessa crise. É, e também a confrontação de concepções de unilateralismo e unipolarismo versus uma concepção que tem a China de cooperação internacional. Então, a crise brasileira está enquadrada nesse âmbito. Quero lembrar que no âmbito ainda internacional os setores que comandam o capitalismo financeiro estão formulando políticas e gerando falsas interpretações, como se nós fôssemos agora viver um novo ciclo social-democrata no mundo, mas o fato é que eles estão orientando no sentido de é, realizar políticas de renda mínima e políticas de maior é, protagonismo do setor público simplesmente porque a situação do jeito que está é, está, obviamente, caminhando para uma degradação ainda maior da vida social e isso inevitavelmente vai resultar em explosões sociais, como já está acontecendo, e na degradação da vida política. Então, para evitar o colapso, para evitar uma debacle, eles estão fazendo esse tipo de orientação, que chega aqui no Brasil também, e a gente vê esse desfile de economistas neoliberais supostamente convertidos a, a, um, a um suposto também neokeynesianismo. No Brasil, é, como os companheiros já assinalaram, nós estamos vivendo uma crise multidimensional, ela é política, é econômica, é social, é sanitária e é ambiental, aliás, o tema ambiental veio à tona nos últimos dias. A crise sanitária, no atual momento, ela está enfeixando todas as demais, porque essa crise sanitária está se confrontando com a própria sobrevivência da população brasileira. E, obviamente, que ela se entrelaça com os aspectos mais nefastos da crise social, haja vista a explosão do desemprego e a deterioração das condições de vida, que mesmo a, a, o auxílio emergencial não consegue conter esse processo. Ah, queria dizer ainda que nesse âmbito, nesse quadro de em que a pandemia enfeixa o conjunto das contradições sociais, a luta pela vida e pela proteção dos direitos do povo assume um papel emergencial também. Então, é algo que é, a nossa defesa é, de todos os aspectos, o que o Juliano chamou de um pacote é, na crise sanitária, isso daí não pode estar nunca dissociado e ele evidenciou bem isso desse aspecto da luta pela vida mais a luta pela proteção dos direitos do povo. Como já foi dito também, eu creio que o governo constato que o governo Bolsonaro é o polo gerador da crise política ou da continuidade dela. Digo da continuidade dela porque de fato é o governo resultante do golpe. Discute-se de maneira falsa, na minha opinião, não, Martins, não pode dizer que é um governo resultante do golpe porque é um governo resultante de eleições. E as eleições foram legítimas, vocês legitimaram, participaram dela, etc. Mas não se pode desvincular o quadro eleitoral e a luta política que se realizou em 2018 do quadro do golpe. Né? O, o, nós só chegamos a uma eleição polarizada pela extrema-direita, é, por conta do golpe. O golpe que depois a presidente Dilma resultou depois na prisão do Lula e na interdição do Lula do, é, do embate eleitoral. É, e, obviamente, não é possível analisar o quadro do golpe sem enfatizar que o golpe foi resultante de um condomínio de interesses do conjunto das classes das forças políticas representativas das classes dominantes, tanto as forças políticas, partidos propriamente ditos, como organizações patronais, que pagaram anúncios de página inteira e na televisão, e mancomunados também com a mídia, para é, legitimar o golpe de Estado, ainda que tenham depois se dividido, a gente vai falar sobre isso rapidamente aqui. Então, é um governo que é um polo irradiador da crise ou da continuidade da crise política que vem do golpe de 2016. Obviamente, é, precisamos caracterizar esse governo como um governo neofascista e de extrema direita, não é? Porque, é, como já foi assinalado, ataca a democracia, viola os direitos sociais do povo brasileiro, é submisso ao imperialismo, nomeadamente o imperialismo estadunidense, ataca os valores civilizacionais, os direitos civis e os direitos humanos como discurso reacionário e fascista mesmo, propriamente dito, com todas essas variantes desse discurso ligados às questões da misoginia, do racismo e de outras é, atitudes, malsãs que esse governo toma em relação aos direitos civis e humanos é um governo altamente militarizado, é um governo que promove ou, ou, ou, ou reflete uma verdadeira simbiose entre o, o seu lado político e, o, e, o, e as Forças Armadas do país. Não passa de teatro essa coisa de dizer não, as Forças Armadas estão muito insatisfeitas com o fato que o general Pazuello não, não saiu da, da, do serviço ativo e as Forças Armadas é, pressionaram e foram vitoriosas porque o general Ramos saiu do serviço ativo e finalmente foi para o, o, o, a reserva, francamente há uma relação simbiótica entre o governo e as Forças Armadas e há uma relação é, de tutela das Forças Armadas sobre o governo e de proteção tutela e proteção obviamente que as Forças Armadas precisam é, como são um órgão permanente, estatal, etc. que tem os seus objetivos permanentes, precisa salvar determinadas aparências, mas vamos ressaltar que é um governo militarizado e sendo um governo submisso ao imperialismo, é um governo que e militarizado é um governo que está a serviço de de uma política intervencionista, golpista e de guerra em face dos países progressistas e revolucionários do continente, principalmente Cuba e Venezuela, mas por conta da vizinhança e do, do, dos aspectos geopolíticos envolvidos, principalmente a Venezuela. E no que a gente já falou de que emerge para nós a defesa da vida, a proteção dos direitos da população, nós não podemos deixar de ressaltar na caracterização do governo, que é um governo que se comporta de maneira genocida, sim, na crise sanitária. E hoje, vocês devem ter visto, um pouquinho antes do debate, o ocupante do Palácio do Planalto e do Palácio da Alvorada foi ali no jardim, naquele gramado, e fez uma defesa enfática, de novo, é, da questão da abertura indiscriminada, criticou as políticas de isolamento social e fez uma grande agitação política, hoje, aí por volta das sete horas da noite. É... Por isso, então, companheiras e companheiros, eu acho que também é uma discussão falsa. Essa discussão que surgiu depois da prisão do Queiroz e da doença do, do Bolsonaro, de que o Bolsonaro teria recuado, teria ingressado na chamada fase do diálogo, na fase da suposta paz e amor, e que já há teorizações, é, de que ele, portanto, inaugura com isto uma nova fase do seu governo, que se caracteriza por ser, a partir de agora, um governo de centro-direita. Então, essa é uma análise que começa a se plasmar, e essa análise é calcada num aspecto da realidade, que é o seguinte: os setores de centro-direita e direita, tem como uma das suas variantes táticas a composição com Bolsonaro. Mas essa composição não dará ao governo Bolsonaro, não dará uma característica de governo de centro-direita. Ao contrário, vai dar aos setores de centro-direita uma característica de serem aderentes a um governo de extrema-direita e neofascista. Eu acho que são manobras que o Bolsonaro faz, os seus aliados fazem, para tentar sair do isolamento, porque, e agora eu entro numa outra, é, um outro aspecto da minha, do meu comentário, porque houve, evidentemente, um racha entre os setores golpistas da extrema-direita e os setores golpistas da direita e da centro-direita, e que se expressa, então, hoje, essa realidade é num, numa divisão em quatro polos da vida política nacional, que eu vou discriminar, mas antes, dizendo o seguinte, eu também acho que não só o Bolsonaro não vai fazer um governo de centro-direita, vai continuar a fazer um governo de extrema-direita, vai continuar a fazer um governo neofascista e o Bolsonaro irá até as últimas consequências. Nós não podemos ter esta ilusão de que o Bolsonaro vai ceder posições. Ele irá até as últimas consequências. Não sei que forma isso tomará, mas... Ele tem força, ele tem capacidade de combate, ele tem resiliência e ele tem aliados. Mesmo com o isolamento político em que ele se encontra, ele tem aliados. E ele tem realmente forças armadas e milícias. Eu acho, companheiros e companheiras, que nós temos hoje quatro polos na vida política brasileira, disputando é, posições estratégicas. É a extrema esquerda, é a direita, que tem vários setores na direita, um chamo de centro-direita, de centrão, tem vários protagonistas, tem Rodrigo Maia, tem o governador aqui de São Paulo, o João Dória tem vários outros, não é? Então, a extrema-direita, a direita, o assento-direita, é, tem assento-esquerda e tem a esquerda. Qual é o problema que nós estamos enfrentando hoje? Para é, realizar o nosso principal objetivo imediato, que é, por fora, o governo Bolsonaro. O nosso principal problema é que, momentaneamente, devido à derrota que nós sofremos, e a diversos fatores, o Walter mencionou alguns deles, é, criou-se uma correlação de forças extremamente desfavorável, e o que caracteriza, em minha modesta opinião, esta correlação de forças, e um quadro desfavorável para nós, é que o eixo principal da luta política no Brasil, hoje, neste momento, julho de 2020, e não sei quanto tempo isso irá durar, tomara que não dure, mas o eixo principal da luta política no Brasil hoje ainda é entre a extrema direita e a direita. Essa direita mal chamada de centro, né? e que tem esses protagonistas, o Centrão, Rodrigo Maia, João Dória, etc. Então, é, essas forças ora se antagonizam, ora se compõem. Então, é, essa é que é a questão, eu acho um problema básico que a gente precisaria encarar, porque a, direita, a, a esquerda brasileira, por uma série de razões, eles estão tentando marginalizar e objetivamente a esquerda perdeu muito espaço e perdeu muito protagonismo. Então, diante de tudo isso, eu quero convergir com as opiniões que já foram dadas, de que nós temos como centro da nossa luta política a luta pelo fim do governo Bolsonaro, e essa luta pelo fim do governo Bolsonaro tem que se basear numa plataforma de convergência básica, em que eu ressaltaria a própria palavra de ordem do Fórum Bolsonaro, com as variantes que ela tem, impeachment, eleições antecipadas, é... As, as, as diversas variantes que tem da, para retirar o Bolsonaro. Né? É, então, fora Bolsonaro como eixo, luta pela democracia, luta por direitos sociais e luta pela soberania nacional. Eu acho que esses pontos são indissociáveis do feixe de, de contradições que nós estamos vivendo hoje, que convergem para é, a luta pelo afastamento do Bolsonaro. Para isso nós temos que preencher duas lacunas básicas que já foram também mencionadas. Uma é a mobilização popular, muito dificultada pela pandemia, mas não só. Está dificultada por esse quadro de derrota que nós sofremos e ainda não superamos. E a outra é essa questão da unidade, que é preciso fazer mais esforços pela unidade das forças democráticas, populares, progressistas, de esquerda e patrióticas. Termino dizendo que esse processo de unidade não é de imediato nem orgânico, nem eleitoral. É um processo de convergências objetivas em múltiplas batalhas, que tem dimensões táticas, dimensões estratégicas, dimensões de lutas mais gerais, dimensões de lutas mais pontuais. É, e, dentro disso, finalizo é, pegando o tema da eleição. Eu acho que a eleição tem uma grande importância para os municípios. Nós não podemos subestimar a importância que tem a batalha municipal propriamente dita, porque é uma forma de aproximação das forças políticas democráticas, dos interesses mais imediatos do, do povo. E uma das dimensões do, da atividade política das forças progressistas é defender os interesses do povo é prestar serviço ao povo e não há melhor forma de prestar serviço ao povo do que ocupar determinadas instituições determinados postos determinadas trincheiras determinadas tribunas e acho que as câmaras de vereadores e as prefeituras municipais têm uma grande importância nessa dimensão do processo de acumulação de forças da esquerda e do seu, da sua constituição como força popular propriamente dita. Obviamente que isso está relacionado com o quadro nacional, seria falso querer restringir a luta eleitoral municipal aos temas municipalistas, estrito senso, acho que é uma trincheira da luta geral, deve-se colocar a serviço da causa maior que a causa do Fora Bolsonaro, é, deve ser encarado como parte da luta pelos direitos gerais do povo, pela democracia no país, pela soberania nacional, é, e deve ser encarado também como um processo de acumulação geral de forças para é, fortalecer a esquerda para as futuras batalhas. Nós temos aí a batalha de 2022 é, no horizonte, ou em relação a algum sobressalto ou alguns eventu algumas eventuais rupturas que possam ocorrer antes de 2022 e que, portanto, a batalha eleitoral de 2020 ela também serve de, de etapa, etapa de acumulação de forças para isto. Agora, eu vejo alguns problemas, e com isso eu encerro, que são, também foram mencionados, que são uma campanha muito difícil no quadro da pandemia. E esta campanha difícil poderá resultar, nós não sabemos, numa gigantesca abstenção. Então, nós não sabemos ainda que impacto a pandemia e o isolamento social e a dificuldade de chegar até o povo terá é, no comparecimento eleitoral. Então, adiou-se a eleição, foi correto adiar, pelas razões já expostas, mas eu não sei que impacto isso poderá ter na, no, no, no, no abstencionismo. São grandes incógnitas. E acho que hoje por hoje, claro que o quadro ainda é pré-eleitoral, mas hoje por hoje a esquerda está numa situação muito desfavorável. Né? Muito desfavorável. Vejo com preocupação, não quero aqui discriminar, é, especificar, mas são pouquíssimos os lugares onde já está desenhado, pré-figurado, pré melhor dito, uma possi possibilidade de vitória da esquerda. São mínimas, as, ou são, são minoritárias as capitais onde isso se pré-figura. Né? Então, eu não sei que atitudes e que comportamentos as forças de esquerda terão daqui até o momento de fechar as chapas. Há uma dificuldade objetiva, que é a proibição das coligações, no, no âmbito proporcional, mas eu vejo com muita preocupação a desmobilização do povo, o perigo do absenteísmo eleitoral e a fragmentação da esquerda. De qualquer forma, eu sou historicamente otimista, não quero passar aqui uma visão. Mas eu vejo com muita preocupação o quadro atual. Muitíssimo obrigado, gente, abraço a todos. Aguardando aqui as perguntas. Obrigada, José Reinaldo. Então, vamos fazer assim, ó, a gente vai agora para as questões, tá? É, vamos começar primeiro, porque a gente tá está com a sala, temos pessoas aqui participando na sala, é, e aí eu acho que primeiro a gente tem que passar para algum componente, algum, alguma pessoa que está na sala, que está na sala, que queira fazer questões, perguntas, enfim. Aí depois a gente pede para a Paula ver as questões que estão na, na página. Pode ser, Pode ser, Paula? Júnior, você sabe se tem alguém aí que levantou a mão, que gostaria de fazer questões? Por enquanto, é, ninguém levantou a mão. Quem quiser. Ah, Celi. Celi, é, só um minutinho. É... Aí, vou passar para a Celi, Guida. Isso, por favor. É, boa noite. Boa noite. É, eu sou Celita Farel, é, militante do Partido dos Trabalhadores, é, sou professora na Federal da Bahia e quero fazer uma pergunta para o Juliano é, e uma pergunta para o José Reinaldo. É, mas antes quero cumprimentar a iniciativa, é excelente, precisamos disso, precisamos estudar, aprofundar, ampliar os nossos conhecimentos, retomar todo o acúmulo histórico, escutar os que têm experiência para enfrentarmos o que temos aí. É, eu é, queria perguntar para o Juliano, é, nos é caro o socialismo? As experiências socialistas ao longo da história é, nos... É, concedem, sim, lições importantes. Mas eu pergunto agora, no meio é, de uma pandemia, com a hegemonia é, do negacionismo, do obscurantismo, do bolsonarismo, é, nós seremos capazes de é, apresentar, defender e termos aliados na classe trabalhadora, na população em geral, é, entre os povos indígenas, os quilombolas, a população negra que está condenada à morte por esse governo, de conseguir defender a bandeira do socialismo e termos, sim, aqueles que, por exemplo, votariam em nós, se nós a levantássemos, e para o José Reinaldo, parabéns, pela tua exposição, você diz que Bolsonaro vai até a última consequência. É, eu não tenho dúvidas disso. Mas eu te pergunto, e nós, seremos capazes, nós da esquerda, de irmos até a última consequência? E o que significa isso? Muito obrigado, parabéns, Walter, um abraço. Obrigada, companheira. É, Júnior, nós temos mais questões aqui na sala? É, tem uma série de participações, tanto no, nos chats né, dos nossos três canais, que é aqui na sala virtual, no Facebook e no YouTube. Então, eu posso ler essas participações. É, boa noite, meu nome é Paula Viana, eu sou uma das colaboradoras do Centro Cultural Esperança Vermelha e eu vou colaborar aqui lendo as perguntas dos participantes, ok? Eu gostaria, primeiramente, de saudar Walter Camargo, José Reinaldo, Juliano Medeiros e a Guida por esse debate que é fundamental. Então, vamos lá. Eu vou ler a pergunta do Juliano, que foi feita aqui na sala virtual. A bandeira referente ao projeto histórico socialista em meio à hegemonia do negacionismo obscurantista bolsonarista convencerá a maioria eleitoral no pleito de 2020, ou temos outra alternativa para alterar estes rumos para a barbárie? Essa é a pergunta do Juliano para os debatedores. Eu vou passar agora para as perguntas que estão no YouTube. Juliana Siqueira faz a seguinte pergunta. Temos visto a perda de muitas lideranças indígenas o Brasil um dia, ter, um dia irá se reconhecer como um Estado plurinacional? Podemos ter um projeto realmente democrático sem essa reparação histórica e social? José Correia Neto pergunta, com Bolsonaro no governo, é possível a esquerda governar municípios com um programa voltado para a classe trabalhadora? Nós vamos agora para as perguntas do Facebook. Sônia Alves diz o seguinte, a dificuldade das esquerdas também se dão em relação aos financiamento, ao financiamento das campanhas de nossos candidatos. A direita tem financiadores poderosos. Ana Cecília diz o seguinte, será que no âmbito municipal a rivalidade entre as esquerdas pode ser diminuída, já que nacionalmente as grandes lideranças, com exceção de poucas, ainda competem entre si o protagonismo discursivo. Nayara Oliveira pergunta como os processos eleitorais nos municípios, como o processo eleitoral nos municípios poderá contribuir com o Foraboso, Mourão e suas políticas genocidas? E a Nayara complementa. Em Campinas, as forças de esquerda serão capazes de se juntar e vencer candidaturas de direita para governar com e em prol da maioria da população? Tulé Silva pergunta, como enfrentar o muro evangélico reacionário? Pessoal, uma série de participações que eu já vou colocar e vocês vão anotando aí. Adriana Neves, Walter e Davi, qual trabalho está sendo realizado atualmente para que as fake news não influenciem o resultado das eleições municipais? Quais articulações os candidatos de esquerda estão realizando para que o governo federal não jogue totalmente a responsabilidade do controle de pandemia nos governos estadual e municipal? Maria Amélia, nessa realidade de perdas de direitos, violência em todos os níveis e dentro de uma pandemia, como o processo da eleição municipal pode acumular forças rumo a uma unidade entre a esquerda? Sônia Alves, as elites brasileiras são canalhas. É um comentário de Sony. E meio a grave pandemia, pressionam os governos para relaxar o afastamento social. O que a esquerda deve fazer se não, se não tem espaço nessa mídia ordinária? Clodoaldo Francisco. A imprensa me parece meio arrependida por ter perseguido a esquerda daquela maneira bizarra. Ou é apenas mais um jogo deles junto às elites para se livrarem do Bolsonaro e colocar um... um personagem mais ameno, com as mesmas políticas neoliberais, é a pergunta de Clodoaldo. Ana Cecília, a crise do capitalismo está se dando nos pequenos empresários. De forma geral, ao meu ver, as grandes fortunas estão lucrando com a pandemia, os pequenos estão sucumbindo. Valquíria dos Santos, ir até a última consequência para a esquerda nesse momento seria unidade da esquerda para lutar contra o avanço do fascismo em nossas cidades mas parece que isso não vai rolar em várias cidades. Por quê? Será que a luta contra o fascismo não interessa a toda a esquerda? E, novamente, Clodoaldo Francisco. Como podemos fazer para se livrar dessa influência e interferência norte-americana que vem desde a Segunda Guerra Mundial? Sou pacifista, mas vocês acham que, enquanto não tivermos a bomba atômica, eles não nos deixarão em paz e continuarão essa interferência explícita, visando nos roubar? E, por fim, uma pergunta de Tulé Silva. O PDT regional é carta fora do baralho? Como fa faremos para o caso de uma aliança programática? Como vamos combater o coronel Ciro? Pergunta Tulé. Por enquanto, são essas todas as participações. Eu devolvo a palavra para os debatedores. Bom, pessoal, foram muitas questões que foram apresentadas, tá bom? Não vai dar tempo da gente ler os comentários hoje, mas a gente vai passar, então, logo aqui para os, os nossos convidados debatedores, ok? Então, eu vou começar agora com o Juliano Medeiros, tá? Pode ser, Juliano? Você pode responder as questões aí, e aí pode, você já sim. faz as considerações finais, tá bom? Tá bom, obrigado, Guida. Obrigado, antes de mais nada, aos companheiros pelo convite, companheiros e companheiras, pelos companheiros e companheiras que estão nos acompanhando aí nas, nas redes sociais também, a Guida que, que conduziu brilhantemente a nossa discussão. É, bom, são muitas questões de fato, então eu vou tentar me atentar aqui. É, aquelas que me parecem são as... É, anotei todas, mas acho que não é possível responder a todas, só anotei algumas que me pareceram assim mais é, urgentes, talvez assim, dizendo, e que tem mais a ver com o tema do nosso debate, que é o tema eleitoral, né, propriamente. É, bom, primeiro, um abraço para a não sei se ela vai lembrar de mim, mas a gente eu militei na articulação de esquerda quando era do PT, lembro dela, é, no Partido dos Trabalhadores, e ela traz uma questão importante, né, como que, diante de um contexto de retrocesso como que nós vivemos, é possível falar de socialismo. Para nós que somos socialistas no PSOL, no PT, no PCdoB, é realmente um desafio sempre né? Sempre manter essa bandeira, bandeira vermelha, hasteada, num contexto de tantos ataques, tanta criminalização, tanto preconceito quanto as ideias do socialismo. Não são preconceitos novos, mas que ganharam uma, uma nova uma nova dinâmica, uma nova roupagem é, nos últimos anos. O primeiro, eu acho, Selic, que nós não vivemos sob a hegemonia do bolsonarismo e do negacionismo. Eu acho que tanto o bolsonarismo quanto o negacionismo são minoritários na sociedade, embora eles se alimentem de valores que estão disseminados na sociedade e que são, sim, neste contexto histórico, expressão dos valores da classe dominante e, portanto, hegemônicos. Mas não acho que nem o bolsonarismo e nem o negacionismo sejam hegemônicos. Então, eu mencionei aqui, por exemplo, a compreensão da maioria do povo brasileiro de que a responsabilidade por conduzir a pandemia de forma mais responsável não é do governo, o governo não devia estar falando de cloroquina... É, mesmo pesquisas anteriores que demonstraram que o Mandetta, sujeito ligado ao Democratas, privatista do SUS, mas que era identificado como alguém com um pouco mais de fibra, disposição de enfrentar a pandemia, foi identificado pela sociedade como um aliado da luta contra o vírus. Então, eu não acho que nesse momento nem o negacionismo seja hegemônico, eu acho que o negacionismo é uma posição minoritária e o bolsonarismo também. O bolsonarismo, núcleo duro do bolsonarismo deve estar reduzido aí entre é em torno de 15%, né? alguns falam até 20%, outros falam em 10%, mas diversas pesquisas demonstram que o núcleo duro do bolsonarismo, ou seja, a extrema direita no Brasil é 15%, o que é bastante, não é um percentual desprezível, mas é longe de ser uma força hegemônica. Por conta disso, eu acho sim que há condições de defender uma plataforma se não anticapitalista, se não, desculpem, socialista, pelo menos uma plataforma anticapitalista. É, a pandemia e a incapacidade do capital, do sistema do capital, de responderem a essa, a, a essa crise mundial, global, que nós vivemos, de alguma forma, recolocou na ordem do dia o debate sobre o papel do Estado, o papel dos a, atores estatais no investimento público e, portanto, na garantia dos direitos sociais, a ausência de SUS, a ausência de instrumentos fundamentais para poder preservar vidas, salvar vidas. Né? Houve, uma, inclusive, um, um ensaio famoso que circulou aí no mês de março, de um filósofo esloveno famoso, muito pop, que é o Slavoj Zizek, que fala, inclusive, que chega a ser ousado ao ponto de dizer que uh, a crise do neoliberalismo exposta a olhos nus durante a pandemia, sua incapacidade de garantir emprego, renda, de salvar vidas aliada a uma rede de solidariedade global que se disseminou em todo o planeta, particularmente entre as classes populares, entre a classe trabalhadora, que essa soma entre crise do neoliberalismo e despertar da solidariedade global criaria as bases para uma nova era de defesa de uma proposta comunista, não é nem socialista. Tá? Eu não sou tão otimista quanto o Gizek, mas, evidentemente, a crise do neoliberalismo nos permite também endereçar uma crítica mais contundente, mais firme e mais clara ao neoliberalismo e ao próprio capitalismo. Né? Então, eu não acho que nós devamos esconder, embora, claro, a etapa não é de defender a imediata derrubada do sistema. Né? A etapa é uma etapa que combina reformas anticapitalistas e defesa da superação do sistema do capital. Então, é, acho que essa é, já também respondendo a pergunta do meu xará Juliano, que também perguntou aí, se a, a bandeira do socialismo convencerá a maioria eleitoral. Não acho que nós estejamos nessa etapa, e nem acho que a proposta de um Estado socialista, de uma sociedade socialista, seja um produto de uma disputa eleitoral, né? embora a disputa eleitoral faça parte dessa construção, da dinâmica da conquista de um governo democrático popular, que acirre as contradições de classe, e leve ao empoderamento da classe trabalhadora, para que essa possa, sim, cumprir a tarefa histórica de instaurar o um novo sistema econômico, social e político. É, a Juliana fala sobre a questão indígena, que eu acho que é bastante importante, porque afeta aí um tema da necessidade de renovação da agenda da esquerda brasileira. A esquerda brasileira nunca é, relegou ao, ao ostracismo o tema indígena, sempre foi um tema presente, mas sempre foi um tema lateral, e ele deve ser, voltar a ser ou passar a ser um tema cada dia mais central nas nossas agendas, né? No nosso nossa perspectiva de construção de um programa para uma esquerda do século XXI. Assim como a questão do feminismo, da luta antirracista, todas elas percebidas desde um ponto de vista estrutural, né? portanto, o racismo como elemento constituinte da dinâmica do sistema do capital no Brasil, portanto, o racismo é estrutural, não é separado da luta contra o capitalismo, a luta contra o racismo no Brasil. O mesmo vale para a luta feminista, para a luta ambiental, para a luta pelos direitos humanos. Lutar até as últimas consequências por direitos humanos, por democratização da comunicação, das forças armadas, por preservação ambiental, é, por direitos iguais entre homens e mulheres, brancos e negros, é lutar pelo socialismo. Nós não temos nenhuma dúvida em relação a isso, porque é o sistema do capital que impede que essas realizações humanas possam ser plenamente desenvolvidas. Então, a questão indígena tem uma centralidade que eu acho que deve estar colocada, talvez não tão evidente na eleição municipal, né, porque é uma, uma, uma luta que diz respeito a determinadas regiões do país e, particularmente, a realidades muito particulares de, certas, de certos estados, né, certas regiões, mas eu acho que tem uma importância, a gente deve considerar isso. É, a Sônia trata do tema do financiamento, né? isso está resolvido pelo STF, mas é importante que a gente reforce a importância da independência financeira dos partidos da classe trabalhadora, quer dizer, nós do PSOL nem quando era permitido nós recebíamos dinheiro de bancos, de empreiteiras, de multinacionais, e a gente acha que isso foi positivo para a experiência do PSOL, como partido ainda jovem, mas que ajudou a manter o nosso partido longe de certas negociatas que se tornaram comuns no sistema partidário brasileiro. E, por fim, a Ana Cecília traz um tema que eu acho que é fundamental, que é o tema da rivalidade que existe ainda entre os partidos de esquerda, centro-esquerda. Eu, hoje, ainda mais cedo, numa entrevista na revista Fórum, com o Renato Rovai, Adri, é, eles me perguntaram exatamente sobre isso, eu explorei um pouco essa, esse tema, porque acho que a unidade ela é um processo de construção, ela não é uma imposição. É claro que, com o governo de extrema-direita, aumentou muito a expectativa do eleitorado progressista, dos setores democráticos, por maiores entendimentos entre os partidos de oposição. Mas não é um processo tão simples. Né? E eu não estou aqui querendo psicologizar os problemas, dizendo que há ressentimentos, que fulano não gosta de Beltrano, como parte da imprensa gosta de fazer para ressaltar as divergências que são políticas entre o Ciro e o Lula, entre lideranças do PSOL e lideranças do PT, do PCdoB, do PSB ou do PDT. Essas divergências são normais. A questão é se nós vamos colocar em primeiro plano qual tarefa. Nós, do pessoal achamos que a tarefa prioritária nesse momento é construir uma frente dos partidos de oposição para enfrentar o governo Bolsonaro e evitar retiradas de direitos sociais. Isso é a nossa prioridade número zero. Não quer dizer que nós não vamos, eventualmente, ter alianças táticas no parlamento ou mesmo na sociedade com forças que não compõem o nosso campo, de esquerda e centro-esquerda, mas, do ponto de vista eleitoral, são esses partidos que devem estar no nosso horizonte como potenciais aliados. Bom, eu não posso obrigar o Ciro a achar que essa é a tarefa fundamental do PDT, nem posso obrigar o Walter ou o, Re... o Zé Reinaldo a acharem que essa é a tarefa prioritária do PT e do PCdoB, embora, felizmente, eu saiba que esses partidos consideram que essa é a tarefa central nessa conjuntura. Né? Outros partidos que acham que fortalecer o seu próprio projeto partidário é mais importante, ou viabilizar uma alternativa política de massas de centro-esquerda ao PT, enfim, eu não acho que seja ilegítimo que esses partidos tenham essas prioridades. Não é a nossa, nem acho que deva ser a prioridade da esquerda socialista. Acho que nesse momento nós deveríamos trabalhar para construir frentes de esquerda, centro-esquerda, na pior das hipóteses, para deter o avanço do bolsonarismo nos municípios. E termino com isso. É, a pergunta aqui também que foi feita sobre a possibilidade do, do Zé Correia Neto, a possibilidade de governar municípios sobre um governo de extrema direita. Eu acho que mais do que possível, Zé Correia, eu acho que é uma necessidade a esquerda vai precisar fazer das suas administrações municipais, em particular a esquerda socialista, vitrines para o país. Né? Nós temos governos estaduais e municipais governados por partidos de esquerda e centro-esquerda, mas que nem sempre conseguem representar essa vitrine de políticas anticapitalistas, antissistêmicas. Nós vimos agora uma série de governadores de oposição aplicando os ajustes da reforma da Previdência exigidos pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes. Nós vimos como alguns governos tratam o tema da segurança pública, ainda de forma muito problemática. Governos de esquerda que continuam mantendo partidos de direita e centro-direita na composição dos governos. Então, para nós do pessoal, isso não é nenhum tipo de puritanismo, nada disso. Mas nós precisamos governar cidades de outro jeito. E fazer o que o PT fez nos anos 90, com Porto Alegre, com São Paulo com outras cidades importantes, Fortaleza, Belém, que se transformaram em vitrines e que fizeram com que uma grande parcela do povo brasileiro baixasse a guarda e passasse a ver a esquerda socialista, porque naquele momento as administrações hegemonizadas pela esquerda socialista começasse a nos ver como uma alternativa de poder. Bom, a esquerda já foi poder no Brasil, mas eu defendo, o pessoal defende que é preciso pensar uma nova etapa não só reivindicar uma volta ao passado, mas principalmente lançar uma promessa de futuro. E isso pode e deve ser feito a partir de governos estaduais, governos municipais, que, como eu disse, possam ser vitrines de administrações comprometidas com a transformação social, o combate aos privilégios, o combate aos poderosos, às elites econômicas e políticas. E isso pode ser feito nessas eleições. É a nossa expectativa, é isso que nós vamos lutar nesse processo eleitoral. Quero agradecer mais uma vez muitíssimos companheiros e companheiras pelo convite, vou ouvir atentamente aqui os meus colegas é, que estão compondo esse debate e desde já estou à disposição para futuras discussões como essa. Obrigado. Obrigada, Juliano Medeiros. Então, vamos passar então rapidamente para José Reinaldo, para a gente não perder muito tempo. Muito obrigado, Guida. Obrigado a todos aí pela participação. Muita gente aqui, na verdade, dando ideias importantes. Na medida que fazem perguntas, essas perguntas embutem também considerações. Isso é muito bom. Isso ajuda a gente a sedimentar pensamentos, a refletir melhor. É, veja, sobre a questão de se nós seremos capazes ou, ou não... Se também nós seríamos, seríamos capazes de ir até as últimas consequências. É, isso tudo faz parte do processo histórico. Obviamente que quando eu digo que o Bolsonaro vai até as últimas consequências, eu não estou aqui prevendo que ele vai conseguir se impor. Né? Não sei que formas ele vai atuar. É, Discute-se muito especulativamente se vai haver autogolpe, se vai haver intervenção das Forças Armadas uma maior militarização, se vai haver tanque na rua, essas coisas a gente não sabe como vão se dar, como é que, que formas os processos políticos vão tomar. Agora, acho que a esquerda tem que se preparar, a esquerda e as forças democráticas, de uma maneira geral, tem que se preparar para a resistência e cumprir o seu papel histórico em cada etapa. Na etapa que nós estamos vivendo, é, o nosso papel é resistir, é, é impedir esses desdobramentos, é, impor freios, não do ponto de vista de conchavos, mas através da mobilização popular, através de, da construção de unidades, de convergências. Então, eu acho que a nossa capacidade de irmos até as últimas consequências vai depender sempre da acumulação de forças e das tarefas que estejam colocadas em cada momento histórico. Obviamente que há uma lacuna hoje é, na esquerda brasileira é, de discussão programática e estratégica. Não é? Eu acho que os problemas estruturais da sociedade brasileira não vão se resolver através de um processo de conciliação de classes. Eles vão encontrar encaminhamento e solução histórica num processo de intensificação da, da luta de classes. E isso vai exigir uma preparação da esquerda. É, e quando eu digo que não os problemas não encontrarão encaminhamento histórico através da conciliação de classes, eu quero dizer é, de maneira muito clara que é, a reversão dos problemas históricos do Brasil, depende de uma revolução política. E essa revolução política, em última instância, é a substituição de classes no poder. Agora, como esse processo histórico se dará as formas próprias que tomará, e o tempo em que isso ocorrerá, é difícil de prefigurar, mas eu acho que esses problemas só vão encontrar encaminhamento assim. Assim como os problemas mundiais ligados ao sistema capitalista versus o socialismo, e aqui eu entro na outra questão. Eu acho que a luta pelo socialismo ela é sempre atual. Agora, e portanto, por ser sempre atual é, e estratégica, é, ela não pode desaparecer das formulações programáticas dos partidos de esquerda, e eles não podem, digamos assim, se esconder, e nem esconder o socialismo, em nome de adquirir maior credibilidade, suposta, né? ou de maior trânsito, ou de se tornarem mais palatáveis, porque isso faria com que os partidos verdadeiramente socialistas e revolucionários é, perdessem o seu caráter, a sua natureza, a sua identidade. É, obviamente que o socialismo ele não está na ordem do dia como tema eleitoral, ou como, tema, ou como questão a ser resolvida imediatamente. Mas existem, e é para isso que existe o talento da experiência política acumulada, dos partidos de esquerda e dos seus quadros, existem as formas plásticas e concretas e apropriadas de apresentar a questão em cada momento histórico. Agora, obviamente, que não é um tema eleitoral. O eleitorado não vai discutir, ou não vai decidir se se o socialismo agora ou não no Brasil, menos ainda numa eleição municipal. Né? Mas eu acho que os partidos que defendem o socialismo não devem esconder a sua identidade socialista, comunista, sua simbologia, sua natureza. Agora, obviamente, que no debate eleitoral isso encontra uma tradução publicitária. É, no diálogo com as massas, a gente tem que entender qual é o nível de consciência que as pessoas daquele setor têm como é que é didático para explicar as questões, mas eu acho que a gente deve sempre enfrentar os temas. É, acho que o tema da, do Bolsonaro, e da, se é possível realizar o programa das classes trabalhadoras, eu acho que, de uma maneira geral, o pressuposto para nós conseguirmos a conquista de direitos e soberania nacional e liberdades e os direitos sociais e civis e humanos de uma maneira plena e geral tem um pressuposto do afastamento do Bolsonaro, para a gente dar encaminhamento correto às questões políticas do país. Mas, em cada espaço institucional que se ocupe, tem que se fazer a luta. É, não se vai alcançar o programa máximo, claro, mas tem que se fazer a luta para realizar as aspirações populares, levando em conta as limitações próprias é, que o bolsonarismo e as classes dominantes impõem é, aos próprios governos locais, sejam estaduais, sejam municipais. É, a questão do financiamento das campanhas é isso, a gente tem que encontrar formas populares de financiar as campanhas eleitorais para além do fato de que existe um fundo eleitoral, né? um fundo eleitoral público. E é preciso fazer uso judicioso disso. Né? É... Cecília, se os partidos da classe da esquerda podem... Partidos na esquerda podem... Desculpa, eu não, não entendi aqui a anotação que eu próprio fiz. Acho que os partidos de esquerda devem é, procurar protagonismo na eleição municipal. Vai ser difícil se eles podem se unir. Vai ser difícil é, a unidade plena é, por conta das restrições que a legislação eleitoral está colocando e por conta também dos interesses de cada força, de se credenciarem, de disputarem a hegemonia, que é legítimo. É, mas eu acho que mesmo quando esses partidos marchem em candidaturas distintas, principalmente nos grandes centros urbanos, eles devem fazer acordos tácitos de não... tácitos expressos, de não se atacarem e de compreenderem qual é o alvo principal dos ataques de cada um e já pactos prévios de é, relativamente ao segundo turno, né, onde houver segundo turno. É, a Nayara pergunta como as eleições podem contribuir para o Fora Bozo, acho que isso fez parte da, da apresentação de cada um. Eu acho que é uma, uma etapa importante da luta para por fim ao governo Bolsonaro é a eleição municipal, e cada um deve. Eu falei da identidade socialista e tudo mais, é, identidade comunista, simbologia, etc., é, mas mais ainda a identidade democrática e progressista e claramente demarcada do, do governo Bolsonaro e de qualquer possibilidade de conciliação com ele. Nisso aí faz parte a questão que acho que foi o Davi que colocou, é, da luta contra as fake news isso é importante tem um projeto aí sendo debatido no Congresso Nacional que é preciso que as forças progressistas é, protagonizem esse debate inclusive aquele, aquelas organizações que são ligadas a essa luta pelo direito à informação e espero que o debate flua e que se possa é, adotar uma legislação correta porque também tem isso é, nós não podemos admitir que uma lei que combate as fake news acabe sendo também restritiva em relação à atuação das forças progressistas, seja nas redes sociais, seja nos parcos instrumentos que ela já tem de expressão, porque nós não, não dispomos de veículos de mídia de massa. Né? É, a Amélia coloca aqui a questão da unidade da esquerda, que nós já discutimos. Sim, o Davi coloca também esse problema de jogar no colo dos governadores a responsabilidade pela crise. Essa é uma das principais bandeiras do Bolsonaro. É, hoje mesmo, eu citei e vou citar de novo, hoje mesmo ele fez uma verdadeira agitação sobre esse tema ali no gramado do, do Alvorada. É, pena que alguns governadores que faturaram na, na, na onda inicial antipandêmica pró-distanciamento social estejam é, fazendo já uma prática e aqui em São Paulo é um exemplo uma prática completamente contrária mostrando que o seu discurso antibolsonarista é meramente instrumental e visando a, a outros objetivos eu acho que o que está acontecendo no Brasil como um todo claro que há situações peculiares essa questão de, de curvas que estão descendo aqui e ali mas de uma maneira geral eu acho que é desastrosa a gestão da crise pandêmica, não só da parte do governo federal. Eu acho um desastre essas políticas de abertura que se estão fazendo, é, porque é o seguinte, é um, é um tal de platô, uma tal de estabilidade num patamar de mil mortos por dia, na média, chamada média móvel. Né? Então, isso é um desastre. Isso é uma, é uma catástrofe social. Então, isso não é possível. isso vai aumentar. Nós podemos ter, até um membro aqui do governo falou, o, o Dimas Covas, Dimas isso pode ir até janeiro, nessa toada que vai. não é Então, eu acho, eu acho isso, que o Bolsonaro tem que jogar no colo dos governadores. Claro que a gente deve sempre é, favorecer que os governadores adotem políticas corretas e se oponham ao Bolsonaro, mas nós não podemos deixar de fazer a crítica, porque isso que está acontecendo é terrível. É... O Clodoaldo pergunta se a imprensa está arrependida. Jamais. Jamais a imprensa se arrependeu. Mesmo a autocrítica que a Globo e a Folha fizeram do, do apoio que eles deram ao golpe, foi sincera. Então não se arrependeram de nada, não estão propondo perdoar ninguém e francamente, não é? É, eles querem sim livrar-se do Bolsonaro, por várias razões próprias dos interesses deles, mas essa grande mídia monopolista será sempre enquanto elas forem instrumento da classe dominante, elas serão sempre anti-esquerda anti né, nós não devemos ter essa ilusão e hoje aquele colunista veio com uma onda, não porque tem dois tipos de PT e falou dois tipos de protagonista é... Acho que a Gleisi deu uma boa resposta hoje. É... Bom, eu acho que sim, a gente deve, num governo democrático e popular, a gente deve lutar por uma defesa nacional correta. Agora, essa questão de dissuasão nuclear é uma questão complexa, e que, obviamente, isso na mão de um governo de extrema-direita seria um desastre para o Brasil, para a região e para o mundo. Né? E eu tinha pulado aqui a questão da, da Juliana, os indígenas, sim, defender os direitos indígenas, sim, totalmente, porque se inscrevem na questão dos direitos humanos. Eu só tenho dúvida se na verdade eu não tenho dúvida eu acho que o brasil não é um país plurinacional como esse conceito de plurinacionalidade é encarado é geopoliticamente por exemplo a união soviética era um país plurinacional porque tinha nações organizadas dentro dele e nações organizadas inclusive estatalmente porque havia república era um conjunto de repúblicas socialistas a Yugoslávia foi um estado plurinacional o Brasil não sei se a gente pode classificar esse conjunto de etnias eu sei que isso é uma discussão complexa mas eu acho que o Brasil é, não é um país plurinacional de acordo com o conceito de plurinacionalidade é, reconhecido na geopolítica e mesmo na, na luta dos, das forças socialistas mas eu entendo, eu procuro entender o que a companheira colocou é, como uma questão de que são etnias, são comunidades que estão com seus direitos vilipendiados, massacrados, e têm que ser defendidos de maneira consequente pelas forças de esquerda. Bom, gente, eu devo ter pulado alguma coisa, mas eu já falei demais. Eu agradeço muitíssimo o compartilhamento aqui com o Juliano, com o Walter, com a Guida, parabenizo pelo debate, o compartilhamento com todos vocês que participaram, com comentários, com perguntas, e todos os que nos acompanharam, é, fico realmente agradecido, honrado, e espero que é, esse debate realmente contribua para formar mais consciência é, socialista e revolucionária em nosso país, porque a gente precisa muitíssimo disso. Muito obrigado. Eu que agradeço, José Reinaldo, muito obrigada aí pelas suas considerações, pela sua fala, tá bom? Bom, então eu vou já repassar aqui para o Walter, tá? Aí o Walter também é, faz o uso da palavra e já tenta fazer aí as considerações finais, tá bom? Ok. Bom, começar pelo tema dos indígenas. Né? É, a pandemia está sendo brutal com os povos indígenas no Brasil, uma mortandade imensa e como ela atinge pessoas mais velhas, isso afeta também a preservação da cultura dos povos indígenas. Além disso, tem a ofensiva do agronegócio e das mineradoras contra os territórios, contra todo o espaço. Né? E, por fim, a política do governo Bolsonaro, que é uma política de assimilação, né? de destruição da noção que é defendida pelo menos desde 88, em relação aos povos indígenas. Eu, como Zé Reinaldo, não acho que se aplique aqui aquilo que se aplicava, por exemplo, na Bolívia ou no Equador, a noção de Estado plurinacional ou uma variante disso, mas estou convencido que se nós não derrubarmos o governo Bolsonaro, grande parte dos povos indígenas hoje existentes no Brasil vão acabar. Em relação à bomba atômica, veja, a União Soviética, a Coreia do Norte e a China são alvo do ataque permanente dos Estados Unidos. Não é o armamento nuclear em si que faz um país não ser alvo do ataque dos Estados Unidos e, às vezes, um ataque muito brutal e muito violento. Né? A posição histórica é, do governo brasileiro, até um determinado momento, foi de uso pacífico da energia nuclear. E houve, a partir do governo Collor, enormes concessões nesse terreno, e nós temos que retomar essa ideia de uso pacífico da energia nuclear, mas, ao mesmo tempo, que a região seja uma região sem armas nucleares. Nós temos que impor é, resistência à presença dos Estados Unidos, não através de armas nucleares, mas através de um Estado que tenha condições de se defender economicamente, politicamente, culturalmente e militarmente, inclusive, tá certo? Defender a, o, a nossa... A Amazônia defendeu o nosso litoral, defendeu o nosso espaço, né? e um Estado desse tipo não é um Estado é, controlado pela classe dominante empresarial capitalista brasileira. Nós nunca tivemos o poder no Brasil, mas precisamos ter o poder no Brasil para as classes trabalhadoras e construir um Estado que seja de verdade capaz de defender a soberania nacional. Em relação ao Ciro, veja, o Ciro, do ponto de vista do estilo é eu prefiro não comentar. O que ele fez em 2018 é indizível, tá certo? Ir para Paris e voltar e não declarar o voto, não fazer campanha. E ele tem protagonizado, dia sim, dia não, ataques ao PT e ao Lula, numa voltagem é, que mostra que não é um problema pessoal, é um problema de estratégia. A visão que o Ciro Gomes tem é de um desenvolvimentismo conservador, brutal e autoritário, no qual a esquerda não pode ter autonomia, não pode ter força organizada, e, portanto, a, a esquerda, no sentido amplo da palavra, movimentos sociais, partidos políticos, não podem existir. A luta dele contra o PT, tá certo? É parte desse projeto, dessa visão que ele tem. É muito ruim isso, mas eu não considero que ele seja de esquerda, e ele está se colocando num terreno de inimigo, inimigo dos setores populares. Em relação à imprensa arrependida, eu concordo com o Zé Reinaldo, não há arrependimento nenhum, tá certo? Eles, obviamente, querem, especialmente a Globo, que a esquerda os ajude na luta contra o Bolsonaro, onde eles têm interesses comerciais e políticos próprios, mas eles querem uma esquerda domesticada. né? Esse texto que foi citado pelo Zé Reinaldo Ascânio Selene, antigo diretor de redação do Globo, e hoje em dia um, um palpiteiro qualificado, da, da, da família Marinho, disse explicitamente que é, o PT tem que, pode ser reintegrado, agora que já pagou uma parte do, da, do seu justo, da sua justa condenação, segundo ele, mas tem que abrir mão de algumas visões, como participação popular, como controle social e, so, e externo sobre o judiciário, como o fim do oligopólio da comunicação, etc. Eles querem uma esquerda domesticada. Em relação às fake news, eu só vejo uma maneira de parar o gabinete do ódio e a rede e a prática, que é a anulação das eleições de 2018 ou o afastamento dessa chapa. A chapa Bolsonaro-Mourão foi beneficiada por um crime. Se o crime compensa, ele não vai deixar de ser feito. É a mesma coisa, uma vez que nenhum torturador foi preso, a tortura prossegue no país, mesmo que as vítimas não sejam os militantes de esquerda, como na época da ditadura, mas seja o povo, é certo? as pessoas que são presas nas polícias, é, é, nas cadeias e tudo mais. Só tem esse jeito de parar. Enquanto não for punido de verdade, o crime vai compensar e eles vão continuar é, cometendo o crime. O que a gente faz diante disso? Criar a nossa rede nacional de comunicação. Nós deveríamos ter feito isso quando estávamos no governo, não fizemos, mas a tarefa continua posta. Enquanto a gente não tiver uma rede nacional de comunicação com toda a dimensão que isso tem, nós vamos continuar sendo vítima do ataque do inimigo. Mas o inimigo está aí para isso mesmo, para nos atacar. Não adianta querer reclamar. Se você não tem força para impedi-lo de fazer, você tem que ter os meios para, pelo menos, retaliar e disputar nesse terreno. Em relação ao tema do controle da pandemia, né, colocar no colo dos governadores, veja... Eu acho que há uma pressão brutal do governo federal, do empresariado, não apenas do grande empresariado, mas também de uma parte importante do empresariado nos estados e municípios para fazer as coisas voltarem, entre aspas, à normalidade. Veja, a cabeça deles é a seguinte: é, não tem saneamento básico para metade do povo brasileiro. E por isso o povo brasileiro morre aos magotes, tá certo? Isso faz parte da paisagem. Bom, isso aí também vai fazer parte da paisagem. Vários governadores e prefeitos de centro-direita adotaram políticas de mais duras de combate à pandemia na fase em que ela ainda não havia chegado à periferia. Vamos lembrar disso também, porque hoje a concentração de mortes, a concentração vai ganhando uma cara social muito clara e por isso os governos, está certo? que tem uma outra base social e que, num primeiro momento, adotaram políticas meia-boca, agora também estão entrando numa linha de relaxamento. Então, quem tem condição, motivo, perdão, para manter a política de, de, de isolamento social e, inclusive, defender a política de, de lockdown e de fechamento total é quem representa os que estão morrendo, é quem representa os trabalhadores pobres, quem representa os negros e as negras, os periféricos, tá certo que é a esquerda infelizmente como já foi dito muitos prefeitos e muitos governadores seguem e outros cedem tá certo é nesse terreno e é importante ter claro que as dificuldades têm a ver também com o fato de que o governo federal é o único ente capaz de criar as condições socioeconômicas para garantir a sobrevivência da população em condições e o impacto da queda da atividade econômica pega, primeiro, prefeituras e governos estaduais. Então, a pressão sobre esses entes é muito brutal. De novo, se não tira o Bolsonaro, se não derruba esse governo, a chance de ter uma política consistente de combate à pandemia é baixa. E, como já foi dito, a taxa de mil por dia, se este for o platô, nós vamos ter centenas de milhares de pessoas mortas. E isso está se naturalizando. É um negócio, assim, é odioso como isso vai se naturalizando. né? Em relação aos governos locais, eu não acredito na possibilidade de que os nossos governos locais possam ser vitrines ao estilo do que a gente conseguiu fazer no final dos anos 80, numa época em que houve alterações tributárias e constitucionais e que permitiram governos que efetuaram políticas públicas de imenso impacto. Também não acredito que a gente consiga repetir do ponto de vista administrativo, econômico e social, aquilo que foi feito em épocas, mesmo de neoliberalismo. O grau de destruição que nós estamos vivendo na economia, a deterioração das condições sociais, os efeitos tributários e fiscais da queda da atividade econômica, a mudança na legislação por conta da Emenda Constitucional 95 e outras, tudo isso junto faz com que, do ponto de vista estritamente administrativo, seja tirar leite de pedra agora do ponto de vista político é muito importante pode sim mesmo nessas condições ser muito importante para o povo comum especialmente o povo pobre e periférico ter governos que estejam do lado das pessoas e não contra elas não contra elas porque se as coisas estão difíceis elas ficam mais difíceis se os governos municipais e estaduais se colocam contra o povo, tá certo? Então, mesmo havendo imensas dificuldades administrativas, é fundamental. E por isso é que as campanhas não podem ser campanhas demagógicas, não podem ser campanhas para vender facilidades, tem que ser campanhas que discutam realmente com o povo a situação, para que os nossos eleitos tenham base social e legitimidade para fazer o que precisa ser feito na disputa, contra o governo federal e contra os governos estaduais, né, que na sua imensa maioria, se não são bolsonaristas, também não são é, de esquerda. Em relação ao tema da unidade contra o fascismo, né, que foi colocado, veja, existem, como já foi falado aqui, inúmeras divergências efetivas entre as correntes oposicionistas, né, entre as correntes democráticas e entre as correntes de esquerda. E eu não acredito que elas vão ser resolvidas apenas na base do diálogo, embora o diálogo seja importante. O que vai impor a unidade é a mesma coisa que já impôs a unidade em outros momentos da nossa história. É a pressão de baixo para cima e a pressão de fora para dentro. É a luta social que vai dirimir certas dúvidas e questões e essa dinâmica que vai impor. Na ausência dessa dinâmica, a disputa é inevitável, ainda que ela seja como já foi dito aqui, é, em geral, um problema, porque, óbvio, que precisa de unidade. Agora, também não dá para construir a unidade se não houver base programática mínima comum. Por exemplo, não é possível construir unidades como essa daquele movimento Direitos Já, que era em tese em torno da democracia e dos direitos, mas estava ali na atividade de gente que tinha acabado de destruir o saneamento, privatizar o saneamento, e se recusa a falar de impeachment, e defende, enfim, que unidade é essa? É uma unidade que não, não tem unidade real. Então, é possível, programaticamente, é, é possível construir a unidade com bases programáticas entre os partidos do campo popular, que são aqueles que, embora tenham divergências políticas, táticas, importantíssimas, gravíssimas, profundas, é, nas questões fundamentais, têm mostrado um grau de unidade real. Eu sempre lembro, quem é que é, orientou o voto contra... A reforma eh, da Previdência e votou 100% contra a reforma da Previdência. É um bom corte, tá certo? É um bom corte para mostrar de quem está de cada lado. Última questão, sobre a, a, a questão de, feita é, pela primeira pessoa que, que leu, acho que foi o Juliano, né o charado Juliano, que é se nós vamos convencer a maioria eleitoral acerca do socialismo. A minha opinião sobre isso é a seguinte. Nós estamos vivendo uma imensa crise do capitalismo. Se nós não falamos do socialismo nesse momento, nós vamos falar quando? Quando o capitalismo estiver bem? Quando ele estiver se expandindo? Quando as coisas estiverem legal, legais? Entendeu? Eu o eu, meu raciocínio é bem básico. É Este é um momento de crise do modo de produção, do regime político-social contra o qual nós combatemos. No mínimo, o que a gente deve fazer é apontar o dedo e dizer que o rei está nu. Tá certo? E eu tenho um outro argumento também, que é o seguinte, nós precisamos reconstruir no país uma maioria, um bloco político-social, um bloco histórico, um campo de forças nacional, democrático, popular e socialista. Porque, veja, é, não vai ter soberania nacional de verdade nesse país, não vai ter é, políticas de bem-estar de verdade nesse país, não vai ter liberdades democráticas de verdade nesse país e não vai ter nem desenvolvimento das forças produtivas de verdade, se a gente não tiver um, um Estado sob orientação socialista. isso tem que ser dito para as pessoas, claro, com as mediações que cada momento político exige que a gente medie, mas a premissa é, tem sim que falar do socialismo, em todas as possibilidades concretas, como e com que proporção, cada um de nós sabe fazer. Mas a questão não deve ser colocada da forma oposta. É não é momento de falar, seja porque a disputa é municipal, seja porque a disputa é disputa eleitoral, seja porque a ênfase é o Bolsonaro. Ou seja, é, é o meu argumento é: independente de qual seja o momento, o local e o alvo, faz parte da nossa política defender que uma crise sistêmica como o Brasil vive precisa de solução sistêmica e essa solução sistêmica envolve. O tema do socialismo. É isso. Eu queria também agradecer o convite aí do Centro Cultural Esperança Vermelha e dizer que é muito importante para nós. Eu faço parte do centro, tá certo? Como vocês sabem? É muito importante para nós esse tipo de debate. Esse é o objetivo, inclusive, do centro: criar esse tipo de ambiente onde diferentes setores da esquerda brasileira possam conversar. E é muito legal a possibilidade de estar aqui com o Juliano, presidente do PSOL, com o Zé Reinaldo. Então, agradeço o convite, agradeço a eles por estarem aqui e agradeço ao Centro e à Guida o convite também. Muito obrigado. Obrigada, Walter. Bom, pessoal, infelizmente, nós vamos ter que caminhar para finalizar essa roda. Né? Nós, é, na medida que os nossos convidados retomaram aí o segundo bloco, apareceram várias questões... Inclusive a gente pede para os convidados, se tiverem acesso aí ao Facebook e, e puder acessar a página do CCV, tá, que responda. Inclusive tem uma questão ali que eu acabei de ver agora, uma questão é, direcionada ao Juliano Medeiros, se ele puder responder depois, tá. Bom, é, então a gente não vai poder ler mais as questões, tá? Então a gente pede desculpa, mas infelizmente a gente já avançou muito no horário, ok? Quero é, finalizar passando aqui os recadinhos, né, finais, lembrar que essa live, assim que a gente encerrar, no Facebook demora um pouquinho, mas ela carrega e fica lá, né, gravada, e também fica nos, nos outros canais. É, então, se você quiser amanhã assistir esse ótimo debate, esse debate, né, de alta qualidade aqui, que os companheiros aqui fizeram, fique à vontade e acessem aqui os nossos canais, tá bom? Bom, é, quero agradecer, em nome do Centro Cultural, agradecer é, as pessoas também que organizaram essa live, né? o Júnior, a Paula Viana, o Leandro Eliel, que convidou os nossos debatedores, é, o Daniel Pires, enfim, toda a galera aí do Centro Cultural que organizou essa live. E aí, fazer um agradecimento especial, quem participou, quem fez as questões, participou aqui no... Tanto no YouTube, participaram aqui também no, no Face, fazendo as questões, ok? Quero agradecer a todos e todas e também agradecer os nossos convidados e renovar aqui, que a gente espera que em breve né, vocês possam é, participar novamente de, de, dos nossos espaços de debate é, e, e saber que, que vocês saibam que esse espaço está sempre aberto, ok? Então, obrigada, pessoal. Boa noite a todas e todos. E fora Bolsonaro, fora Mourão, seu governo e suas políticas. Fora Bolsonaro! Fora! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro!